Bom, eu sou Adriano Bueno, nós estamos aqui no CCEV, Centro Cultural Esperança Vermelha. Nós vamos conversa, começar mais uma roda de conversa aqui do CCV, que acontece tradicionalmente às segundas-feiras. Sempre às segundas, a partir das 19 horas. Né? Hoje, de... o nosso tema é Revolução Russa: né? o que podemos aprender é, com a Revolução Russa, iniciando uma série de, de debates. Inclusive, é, faremos um curso é, sobre esse tema aqui no Centro Cultural Esperança Vermelha. E esse curso está previsto início dia 27 de agosto e a aula inaugural será com Vladimir Pomar. Então, hoje, nós estamos dando um pontapé inicial numa série de, de debates, de discussões que nós faremos, já começando a, a comemorar os 100 anos da Revolução Russa. É, mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, você que sintonizou aí pela internet já, já deve estar sabendo, é, antes queria dar alguns informes aqui do Centro Cultural Esperança Vermelha, que é um espaço construído pela esquerda, é, através de colaborações, de contribuição militante. É, queria convidar quem está assistindo, quem está aqui presente, a conhecer o nosso brechó, é, que é uma forma também de estar tá contribuindo para a gente sustentar nossas atividades. Queria dizer que no dia 21 nós teremos uma atividade gastronômica aqui. É, o cozinheiro responsável é o Ronaldo Simões, mais conhecido como Batata. E ele fará um cozido, e nós teremos também um debate sobre as origens do cozido, se é carioca, se é mineiro, se... com certeza será um, um debate quente. É... Hoje, a informação quente que nós temos é que no dia 23 haverá uma atividade com a Dilma no Tuca, é uma atividade da Frente Brasil Popular, tem muita gente perguntando sobre essas atividades, porque está se aproximando a data fatídica da votação no, no Senado. Né? Então, dia 23, atividade com a Dilma no Tuca, lá em São Paulo, uma atividade puxada pela Frente Brasil Popular. Então, acho que a gente pode ir começando aqui a nossa conversa. Hoje, o tema é, é o que podemos aprender 100 anos depois com a Revolução Russa. Né? O nosso convidado é o Breno Altman, que é jornalista, é, é editor do Opera Mundi, né? Editor do Ópera Mundi. E nós vamos bater um papo aqui com ele, ele vai fazer uma fala inicial, depois a gente abre para os convidados. Quem tiver através da internet, no próprio site tem é, um link aí acima do vídeo que você pode mandar a sua pergunta. Ou quem estiver acompanhando eventualmente através do Facebook, de algum, por algum outro formato, manda a pergunta no link como comentário também, que a gente confere lá e a gente pode... É, fazer a leitura aqui, ok? Então, boa noite para o Breno Altman e vou passar a palavra para ele. Boa noite aos que estão presentes e boa noite aos que estão nos assistindo. No próximo ano, nós vamos celebrar 100 anos da Revolução Russa, ocorrida pelo calendário em, então adotado por eles no mês de outubro. Mas o que vale o nosso 7 de novembro? no dia 7 de novembro do próximo ano, portanto, nós vamos celebrar 100 anos de um dos acontecimentos mais marcantes do século XX. E nós estamos aqui essa noite para conversar um pouco sobre este acontecimento, quais são suas, quais foram suas características fundamentais e por que esse acontecimento teve tanta influência no século XX. Um importante historiador inglês, Eric Hobsbawm, chegou a comentar que o século XX Seria conhecido como um século curto, que teria se iniciado exatamente com a Revolução Russa em 1917 e findado em 1991, quando desaparece a União Soviética, o país que foi forjado por esse acontecimento revolucionário de 1917. Antes de mais nada, acho que seria importante a gente situar a Revolução Russa e situar o país no qual ele teve uh, origem o país no qual ocorreu esse processo revolucionário, e quais as características, quais as circunstâncias e características que essa, que essa revolução adquiriu. A Rússia era um país no qual se fundiam três características importantes, que, le que a levaram a ser, na referência do Lenin, o grande chefe da Revolução Russa, o elo mais fraco da corrente imperialista. Primeiro, era um país que havia assistido nos anos anteriores à Revolução, a combinação entre um processo acelerado de desenvolvimento capitalista e a preservação de estruturas arcaicas de tremenda exploração, especialmente no campo. Em 1863, o Império Russo havia acabado com o regime de servidão, que era uma, uma grande herança do feudalismo, mas ainda persistia na Rússia, um país no qual mais de 80% era de população rural, Estruturas de exploração do trabalho camponês extremamente brutais e que provocavam, portanto, uma enorme contradição numa ampla massa de trabalhadores, que eram os trabalhadores camponeses uh, da Rússia. Portanto, era uma primeira característica, esse desenvolvimento acelerado do capitalismo e a persistência de estruturas arcaicas que impediam que grande parte da população russa pudesse se beneficiar dessa, desse ciclo de desenvolvimento econômico que o país é, passara a viver. Uma segunda característica. A Rússia era um país fraco diante das outras potências imperiais da Europa, mas era, ao mesmo tempo, um império. Ou seja, a Rússia mantinha, o tsarismo mantinha sob seu tacão distintas outras nacionalidades, distintos outros povos que compunham o que era conhecido como Império Grão Russo. Diversas nacionalidades, com suas próprias culturas, com suas próprias histórias, com suas próprias línguas, que eram mantidas, oprimidas pelo Império Russo. E, portanto, essa era uma segunda contradição fenomenal entre o Império Russo e as nacionalidades subjugadas pelo tsarismo grão-russo, como se dizia então. Ao mesmo tempo, porém, que era este império, ela também era um país subjugado na ordem europeia, ou seja, era um país fraco diante das potências capitalistas que emergiam na disputa do comando uh, europeu, especialmente os conflitos que eram encabeçados por Alemanha, França e Inglaterra. A Alemanha na busca do seu desenvolvimento capitalista, que ocorre de forma tardia, como vocês conhecem, acaba entrando em choque com a França e a Inglaterra, e nessa, no seio dessa contradição está a origem de um fenômeno muito importante para a Revolução Russa, que é a, a emergência da Primeira Guerra Mundial em 1914. E uma terceira característica, apesar do desenvolvimento capitalista tardio, apesar da população russa... Eh, ser majoritariamente rural, apesar da debilidade da Rússia no, no seio da Europa, a Rússia também tinha uma classe operária que, cada vez mais numerosa e concentrada em poucas grandes cidades e em grandes indústrias. O desenvolvimento capitalista russo havia permitido o surgimento de uma classe operária forte, concentrada em grandes empresas e em poucas grandes cidades. E essa classe operária nova, entre o século 19, entre o fim do século 19 e início do século 20, vai ser o o espaço onde os comunistas, partido que iria liderar a revolução russa, chefiados pelo Lenin, como eu já havia me referido, vão conseguir encontrar forças para disputar o seu projeto naquele país. Essa classe operária que começa a se sindicalizar e que começa a ser organizada pelos comunistas, que então se chamavam bolcheviques, eh, vai ser uma das bases fundamentais da Revolução Russa eh, em 1917. Atribui-se a Karl Marx, o principal pensador do socialismo científico, a ideia de que a Revolução seria mais provável em países de alto grau de desenvolvimento capitalista. Vocês vão poder ler isso ou ouvir isso em vários momentos. Não é verdadeira essa frase. O que o Marx havia efetivamente dito é de que o socialismo poderia ser vitorioso mais facilmente em países com alto grau de desenvolvimento capitalista. Os pensadores revolucionários russos, em especial Lenin, agregam a essa reflexão uma outra análise, é fundamental para compreendermos a revolução russa. Qual é essa outra análise? Ainda que o socialismo tivesse mais chances de ser vitorioso em países capitalistas avançados, nos países capitalistas tardios, com as contradições que possuía a Rússia, provavelmente seria mais fácil fazer a revolução, ainda que fosse mais difícil construir o socialismo. As classes dominantes locais em países de capitalismo tardio eram mais débeis, as contradições eram mais profundas, e as massas de trabalhadores com mais facilidade poderiam encontrar unidade e orientação para romper a hegemonia burguesa e latifundiária nesses países de capitalismo tardio. E, é, e essa é a tese que acaba se confirmando na Revolução Russa. Com muita rapidez a Rússia se transforma no palco das principais lutas revolucionárias do início do século XX. A Europa já havia, já havia vivido uma tentativa revolucionária anterior derrotada dos trabalhadores tomarem o poder, que havia ocorrido na Comuna de Paris, em 1871, que havia sido pisoteada pela aliança entre a burguesia francesa e a burguesia alemã. Trinta anos depois, o movimento operário revolucionário russo já, já alcançava naquele país forte grau de protagonismo. Em 1905, ocorre aquilo que o Lenin chama de um ensaio geral da Revolução, que foi uma situação revolucionária, uma situação insurrecional, especialmente na capital, então chamada de São Petersburgo, e em Moscou. Mas especialmente em São Petersburgo, na capital, há um levante de operários e de trabalhadores, há uma situação de levante popular que, que sacode os pilares do império tsarista, mas que acaba sendo derrotado. Aquela experiência foi fundamental para os trabalhadores russos se darem conta de quem eram seus aliados, de como o tsarismo reagia quando o povo exigia seus direitos e da necessidade dos trabalhadores se prepararem adequadamente para derrubar a autocracia tsarista. Lenin chama, por essas razões, 1905, de um ensaio geral. No curso desse processo, que vem do final do século XIX e que passa por 1905, os, os, os, os revolucionários russos se dedicam à construção daquilo que eles iriam considerar a principal ferramenta revolucionária, que era o Partido Bolchevique, nascido do Partido Operário Social Democrata russo. Esse Partido Operário Social Democrata russo se divide em duas frações, uma fração chamada Menchevique, que era mais moderada, que vem da expressão russa Menchevso, que quer dizer minoria, e uma outra fração revolucionária dirigida pelo Lenin chamada de bolchevique, que vem da expressão idiomática russa, bolchevso, que quer dizer maioria, porque num determinado congresso, desse partido, no segundo congresso do Partido Operário Social Democrata russo, essas duas facções se colidem em relação à compreensão da estratégia revolucionária que deveria ser seguida na Rússia. Os bolcheviques, eh, que na Europa foram logo chamados de maximalistas, para tentar comparar seu ponto de vista com o ponto de vista dos anarquistas, que era então uma corrente importante, ainda que minoritária, no movimento operário europeu, os bolcheviques defendiam uma estratégia revolucionária que não só propunha o recurso à revolução e à insurreição para derrotar a autocracia russa, mas como também viam eh, na derrocada da autocracia russa, o caminho para a transformação da revolução democrático burguesa, ou seja, da revolução contra o Tsar e contra os restos feudais da Rússia, num caminho de transição para uma revolução de caráter socialista no qual os trabalhadores imediatamente assumiriam a, a vanguarda da luta democrática, da primeira fase da revolução, e auto, ao, ao se consolidar como vanguarda da revolução democrática, poderiam transformar a revolução democrática em revolução socialista e estabelecer seu próprio governo na Rússia, ao contrário do pensamento dos Mensheviques que limitavam, de maneira sintética, sua estratégia a uma estratégia de derrocada da autocracia tsarista compreendendo que o processo de transformação da Revolução Democrática em Revolução Socialista era um processo longo, que não estava colocado na ordem do dia para os trabalhadores russos e que era incompatível com um país com baixo grau de desenvolvimento capitalista, como era a Rússia, numa compreensão contrária à que era estabelecida pelo Lenin. Os bolcheviques vão construir um partido ao redor dessa estratégia. E essa estratégia vai encontrar o seu ambiente de realização quando eclode a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a disputa interimperialista entre as, entre as duas grandes alianças, uma liderada pela Alemanha e outra aliada, a, liderada pela França e pela Inglaterra, essa disputa interimperialista provoca o aprofundamento de todas as contradições da Europa e, em especial, de todas as contradições as quais a gente já pôde citar no Império Russo aumenta, recrudece a repressão da autocracia tsarista para poder impedir manifestações contra a fome, por reivindicações sociais e para obrigar os camponeses a entregar seus filhos para lutar no Exército Russo. Recrudece a situação econômica da Rússia em função da guerra, As situações de fome, de quebra da economia de falta de emprego, de falta de recursos, de redução, de queda drástica das condições de vida eh, e, e da renda do povo russo. O, o recrudescimento dessas contradições provoca uma enorme onda de insatisfação no Império Russo. Isso, é, isso funciona como a massa crítica fundamental que acabaria levando à situação revolucionária em 1917. Mas não é só isso. Além de prejudicar, além de aprofundar as contradições internas do Império Russo, também cria uma situação de debilidade da Rússia no panorama internacional, de debilidade militar dos exércitos, das, das forças militares envolvidas na disputa e na guerra, e esses exércitos se enfraquecem, e, portanto, o principal braço repressivo que possui o Império Russo, quer o seu exército, não só se debilita na guerra que estava em curso, como também no interior dessas forças armadas começam a existir profundas contradições, com muitos militares, especialmente soldados e também um pouco até os suboficiais, eh, entrando em conflito com a guerra, desejando a retirada da Rússia da guerra, se contrapondo à orientação do Tsar e passando a ter ouvidos abertos e mentes abertas para o discurso dos bolcheviques que propunham claramente aquilo que foi chamado historicamente de uma estratégia de derrotismo revolucionário. O Lenin propõe a todos os partidos de esquerda da Europa que a principal tarefa de cada um desses partidos não era apoiar seu próprio governo nacional, sua própria burguesia, contra os outros governos nacionais e as outras burguesias. Não seria essa tarefa. A tarefa fundamental seria, no interior de cada país, derrotar sua própria burguesia, derrotar seu próprio governo, sabotar, os esforços de guerra de cada um desses países e, ao fazê-lo, abrir caminho para a Revolução Socialista, nacional dentro, de dentro das fronteiras de cada país e internacional na confluência do movimento operário de um conjunto de países. E os bolcheviques, portanto, dentro desta orientação que vai demarcar claramente a divisão entre os comunistas e os sociais-democratas, ou seja, entre a esquerda do movimento operário, que, vem a se organizar, que viria a se organizar no futuro nos partidos comunistas, e a direita do movimento operário, que viria a se manter ou a reorganizar partidos sociais-democratas, tais como hoje nós os conhecemos. Na Rússia, especificamente, os comunistas implementam a ferro e fogo a estratégia do derrotismo revolucionário, Propon, não só propondo aos soldados e marinheiros que se juntem à luta contra a autocracia tsarista, mas também estimulando o abandono da guerra, a organização de comitês de soldados e marinheiros no interior das suas armadas aí, e... E, e rapidamente a constituição dos chamados soviets dos soldados e marinheiros, os conselhos de soldados e marinheiros que se rebelassem contra o comando das forças armadas. Então, na Rússia, daquele período, em, função, em grande medida em função das circunstâncias criadas pela guerra, nós iríamos ter a, a junção de três grandes forças revolucionárias. Os camponeses que lutavam pela terra, os operários que lutavam por seus direitos e os soldados e marinheiros e se sublevavam contra o tsarismo que o haviam levado para o morticídio da Primeira Guerra Mundial. Quando essas três grandes forças se fundem e se organizam em redor do Soviet, soviet é uma palavra russa que quer dizer conselho, conselhos era a forma específica pela qual as massas de trabalhadores se organizavam, e já haviam testado isso naquele ensaio geral que eu citei de 1905, conselhos eram as formas que as massas se organizavam para exercer o poder em determinada área territorial, fundamentalmente, mas também em ramos produtivos ou ramos uh, de trabalho. Então, esses conselhos eram, eram a forma de poder que os, os trabalhadores foram forjando, em grande medida sob a vanguarda dos comunistas, mas também de outras forças de esquerda, inclusive de algumas forças uh, alinhadas à social-democracia, como um espaço político que se contrapunha às instituições do tsarismo que era a Duma, as instituições, as instituições tradicionais do tsarismo, nas quais havia, havia proibição de participação dos partidos revolucionários, nas quais havia veto a, a, a, a, ao pleito a apresentação de candidaturas progressistas, nas quais havia cassações de mandato, e nas quais havia um estrito controle do tsar, instituições falsas. Os trabalhadores, a esquerda russa, de forma geral, vai organizando como estrutura paralela de poder, os soviets. E esses soviets vão se organizando como uma estrutura nacional de poder. E isso era uma política, entre outras forças, estimuladas, estimulada fortemente pelos comunistas. Em 1917, a guerra já avançava, já havia três anos, a situação era de penúria no país, e essas circunstâncias se sintetizam no numa primeira revolução, que ainda não é a de outubro, é de fevereiro de 1917, no qual o conjunto das forças revolucionárias populares e democráticas da Rússia derruba o Tsar e estabelece um governo provisório. Esse governo não era dirigido pelos bolcheviques. Os bolcheviques participam da revolução de fevereiro, que depõe o Tsar, e se recusam a participar do governo oriundo daquela revolução. Porque aquele não era um governo baseado nos soviets, nas forças dos trabalhadores. Era um governo de coalizão, para usar uma palavra hoje modernamente conhecida. E era um governo de coalizão sob direção da burguesia russa, do setor da burguesia russa, que era contra o Tsar. O pr primeiro primeiro-ministro primeiro da Revolução de Fevereiro era um príncipe, chamado Príncipe Lovov, que era um homem aristocrata moderno, e que se vinculava aos setores da burguesia russa contrários ao tsarismo e que queriam que a Rússia transitasse para um regime democrático liberal, como o que existia na Inglaterra ou na França. Era um modelo, e uma parte da esquerda, especialmente os mencheviques, mas também os socialistas revolucionários, que eram outra corrente, e outros grupos menores, ainda que fossem correntes do campo popular, do campo dos trabalhadores e que participavam dos soviets, essas correntes foram atraídas para um governo de coalizão, depois da Revolução de Fevereiro. Uma parte do próprio Partido Bolchevique chega a flertar com a ideia de participar desse governo. Mas o Lenin que estava no exílio, ele chega em abril de 17 quando o Partido Bolchevique debatia a possibilidade de compor o governo de coalizão, e ele disse no famo um famoso discurso que ele faz na Estação Finlândia, ele anuncia as chamadas teses de abril, em que ele diz: negativo, nós somos contra esse governo. E a este governo nós vamos contrapor uma outra revolução. Uma revolução que significa a passagem de, poder, de todo o poder para os soviets e que transforme o caráter democrático burguês dela num caráter socialista e de direção dos trabalhadores. E os bolcheviques passam a ser oposição ao governo constituído pelo Lovov e que depois seria substituído pelo Kerensky, que é o primeiro-ministro oriundo de um grupo do campo popular, ele era um militante do, dos SRs, dos socialistas revolucionários, era da fração mais à direita dos socialistas revolucionários, ele passa a ser o primeiro-ministro desse governo de coalizão com a burguesia. Os bolcheviques são oposição a, a, essa, a esse governo. As teses do Lenin prevalecem no partido bolchevique. E essas teses do Lenin, ao prevalecer, vão provocando uma alteração na correlação de forças dentro dos próprios soviets. Os bolcheviques não eram majoritários nos soviets. A aliança entre os mencheviques e os socialistas revolucionários é que detinha a maioria dos soviets. Durante alguns meses, os soviets eles são favoráveis ao governo de coalizão Uh, originário da Revolução de Fevereiro. Mas, aos poucos, os bolcheviques vão ganhando maioria naquele, na, na, naquela estrutura de poder paralelo que, que representava o campo popular e democrático, também para usar um linguajar nosso de hoje, que representava o campo popular, o campo das classes trabalhadoras, o campo do povo trabalhador na Rússia. Aos poucos, os bolcheviques vão ganhando, conquistando maioria nos soviets. E na medida em que vão conquistar a maioria, num processo que culminaria exatamente entre outubro e novembro eh, eh, de 1917, os bolcheviques vão se organizando para a tomada do poder. Os bolcheviques já, se, já sabiam que constituíam a maioria dos soviets antes que os soviets realizassem o seu segundo congresso nacional, previsto exatamente para as datas em que ocorreram a revolução. O, Congresso do sob, o segundo Congresso dos Soviets seria aberto no dia 7 de novembro de 1917, para usar o nosso calendário. É, os bolcheviques já sabiam, e também a direita do, do, do sob, dos Sobretos, dos mencheviques, dos socialistas dos revolucionários, já sabiam que os bolcheviques eram maioria. E o segundo Congresso, ao abrir, acabaria por designar uma direção política sob a hegemonia dos bolcheviques. Muitos bolcheviques decidem esperar para tomar o poder só depois que o Congresso do Sovete se reunisse e, formalmente, os comunistas, os bolcheviques, passassem a ser sua direção. O Lenin, mais uma vez, diz negativo as chances de ser sabotado o segundo congresso, a chance das forças repressivas impedirem a realização do segundo congresso, a chance dos socialistas revolucionários e mencheviques fraudarem a realização desse congresso são grandes demais para que a tomada do poder espere sua instalação. Nós vamos tomar o poder e entregaremos o poder na mão dos sovietes. E o Partido Bolchevique se organiza para a tomada do poder com o principal soviet, com os dois principais sovietes que os bolcheviques controlavam, que era exatamente os soviets de São Petersburgo e os soviets eh, de Moscou. Os bolcheviques tomam o poder no dia 7 de novembro, cai o governo do Kerensky, instala-se o segundo congresso dos soviets, já com o governo no chão, o segundo congresso dos soviets legitima e elege um governo revolucionário, que era uma aliança entre os bolcheviques e os socialistas revolucionários de esquerda, com o Lenin como primeiro-ministro. E aquela foi, passou a entrar para a história como a primeira vez em que a classe trabalhadora, vitoriosamente, havia feito a revolução e tomado o poder na história do mundo. Teve uma enorme repercussão internacional. Uma enorme repercussão internacional. E essa repercussão pode ser sentida no avanço do movimento revolucionário na Europa, ainda que nenhuma outra revolução tivesse sido vitoriosa nos anos imediatamente subsequentes, criou um provocou o crescimento de forças revolucionárias na Alemanha, na França, na Itália, em seguida na América Latina, aqui no Brasil nós tivemos uma grande onda de greves em 1917, claro que centralmente por conta das contradições internas do capitalismo brasileiro, mas em grande medida sob o exemplo da Revolução Russa de outubro. Claro que naquela época não havia internet. As notícias chegavam de navio. Demorava um pouco para chegar, mas chegavam. E quando chegavam, tinham uma enorme repercussão na classe trabalhadora do mundo inteiro. A classe trabalhadora vê na Revolução Russa uma enorme esperança, especialmente após serem anunciadas as primeiras medidas da Revolução de outubro, que eram medidas que garantiam direitos de salário, que garantiam a saúde e a educação pública, que se comprometia com o direito das mulheres. Uma das primeiras medidas da Revolução Russa foi o direito a voto das mulheres. Uma das primeiras medidas da Revolução Russa foi o direito das mulheres a, a, a decidir sobre o seu próprio corpo, adotando uma legislação extremamente avançada sobre aborto. Não é? É, a Revolução Russa dissolve as regras Uh, tradicionais sobre o casamento e sobre o direito ao divórcio, estabelecendo imediatamente um código civil inteiramente inovador no mundo. Ela não era só uma revolução de caráter social que fazia predominar o interesse dos trabalhadores e que retirava a hegemonia do capital. Era também uma revolução de caráter libertário, ou seja, buscava uh, enfrentar as outras formas de opressão às quais a burguesia e as classes dominantes que antecederam, exerceram ao longo da história para manter sua hegemonia sobre o povo. Muitas vezes na história é ocultado esse caráter libertário da Revolução de Outubro para sempre apresentá-la como uma coisa cinzenta e repressiva. A narrativa oficial da direita é sempre apresentar a Revolução Russa como algo cinzento velho, atrasado, violento, autocrático. E isso é uma evidente falsificação da história. Nos, nos seus momentos iniciais, a Revolução Russa significa o oposto de tudo isso. Ela é uma revolução de natureza democrática, uma revolução de natureza libertária e com um enorme conteúdo social que representa para os trabalhadores uma possibilidade histórica que jamais haviam alcançado. Essa repercussão da Revolução de Outubro se espalha pela organização dos partidos comunistas no mundo inteiro, pela construção de um movimento, do movimento, comun, do que viria a ser o um movimento comunista na Terra, eh, organizando embriões eh, de movimentos revolucionários por todos os continentes. E é claro que é uma revolução que enfrenta também a reação brutal das classes dominantes do mundo inteiro. Imediatamente após a vitória revolucionária, desatada no interior da Rússia, uma guerra civil dos brancos contra os vermelhos. Brancos eram chamados os oficiais e seguidores do tsarismo. Arrastando, inclusive, uma parte da antiga esquerda russa, uma parte dos mencheviques, dos socialistas revolucionários, adere aos brancos contra os vermelhos. O Lenin em 1918, é vítima de um atentado que prejudicaria para sempre de sua saúde, é vítima do atentado de uma mulher chamada Dora Kaplan, que era ligada aos socialistas revolucionários de esquerda, quando a aliança entre os bolcheviques e os socialistas revolucionários de esquerda já se rompia. Não é? É, nunca foi, por exemplo, da decisão do partido bolchevique criar um sistema de partido único, que é uma das grandes, um dos grandes mitos do discurso contrário à Revolução de Outubro. A situação de partido único surge na Rússia porque os demais partidos, pouco a pouco, vão passando para o campo da contra-revolução na guerra civil. Não é que eles passam a oposição do partido bolchevique dentro dos soviets. Eles passam a guerra civil contra o governo estabelecido, se aliando contra os oficiais de saristas do chamado Exército Branco. E esse Exército Branco vai ter o apoio. De 19 potências contra eles. Não é só, portanto, uma guerra civil. Uma guerra civil com a invasão de exércitos estrangeiros que adentram no território russo para auxiliar o exército branco. Os bolcheviques, o exército vermelho, acaba derrotando o exército branco, depois de quase três anos de guerra civil. Mas o país estava arrasado. Não só aquele era o país mais um dos países mais atrasados da Europa, um país de capitalismo tardio, como me referi anteriormente, como depois da Guerra Civil, a situação econômica da Rússia havia regredido em mais de 10 anos. A Rússia, já transformada em União Soviética desde 1920, vivia uma situação econômica, os, os, os seus dados econômicos eram mais precários do que aqueles que existiam em 1911, Dez anos antes. Uma enorme regressão econômica que afetava a vida dos trabalhadores, que provocava para o país uma situação de fome. O país estava num terrível grau de, de isolamento. A, Rússia, a União Soviética, forjada, fundada oficialmente em 1920, ela sobrevive a essa situação chamava-se União Soviética porque ela havia unido o conjunto das nacionalidades que então pertenciam ao, ao Império Russo, foram unidas ao regime revolucionário surgido em 1917. Não era uma união obrigatória, os países decidiam se queriam ou não se unir àquela nova nação. Vários países que foram, compor, foram compondo a União Soviética ao longo do tempo o fizeram, Uh, mais tardiamente, não naquela época. Não houve uma imposição a que aquelas nacionalidades viessem a compor a União Soviética. Cada um desses países viveu sua própria revolução ou decidiu aderir à União Soviética. A União Soviética sobrevive e a União Soviética reorganiza sua economia a partir de uma política conhecida como NEP, Nova Política Econômica. O Lenin considerava que depois da vitória da Guerra Civil, para o país poder se desenvolver e o socialismo se consolidar, era preciso conciliar o Estado revolucionário, o poder do Soviet e os direitos dos trabalhadores com determinadas concessões ao mercado, seja com parcerias com o capital internacional sob determinadas condições, seja com a possibilidade dos camponeses produzirem suas próprias, seus próprios bens e os venderem livremente em mercados, seja com o retorno de antigos diretores de fábrica às suas funções, para que a economia do país pudesse restaurar. E o Lenin colocava isso muito claramente. O que, o que determina a diferença entre essas concessões que nós estamos fazendo, para poder estimular o mercado interno e recuperar a economia russa, e o capitalismo, é a existência do poder revolucionário. Enquanto os trabalhadores detiverem o poder do Estado e detiverem a regulação, sobre essas concessões, essas concessões bem-sucedidas não trarão de volta a ordem capitalista. Trarão elementos capitalistas para dentro da ordem socialista, mas ajudarão o país a sair do enorme sufoco provocado pela Guerra Mundial e pela Guerra Civil. E isso permitiria, permitirá a União Soviética, ao longo da década de 20 se consolidar. Eu vou terminando minha primeira exposição por aqui mesmo, porque senão o debate nosso sobre a Revolução Russa vai, se de, vai virar um debate sobre a história da União Soviética, seu apogeu, seu ocaso e seu colapso. Evidentemente que perguntas sobre isso serão bem-vindas. Eu, na medida do possível, se eu puder e souber, eu vou tentar responder. Só para concluir um elemento uh, fundamental dessa nossa conversa agora à noite. Nós devemos ter sempre em vista que a Revolução Russa não apenas significou a primeira experiência de poder dos trabalhadores na história da humanidade, como, repito, o fez numa circunstância de cerco e combate de seus inimigos, ferrenha, como jamais outra experiência revolucionária viveu algo parecido. Ou seja, a... a não, não se trata de um projeto político, econômico e social que tenha se desenvolvido naturalmente, em condições pacíficas. Ao contrário, desde o primeiro dia, sofreu ferrenha oposição econômica, política e militar da burguesia mundial. E teve que resolver essa, essa situação de cerco da maneira como era possível, e nas condições de experiência que tinham os trabalhadores, que até então tinham sido classe oprimida e que não acumulavam, ao contrário da burguesia mundial, experiência na gestão do Estado e na gestão da própria economia. Muitos erros foram cometidos, mas erros que devem ser sempre analisados, analisados em circunstâncias históricas concretas, que são essas circunstâncias da enorme e brutal reação burguesa e oligárquica, a Revolução Russa. A vitória da Revolução Russa, por outro lado, e sua capacidade de enfrentar vitoriosamente a reação burguesa, provocou no mundo inteiro um vento de esperança nas classes trabalhadoras. A possibilidade de as classes trabalhadoras, em cada um dos países em todo o mundo, erguer uma alternativa autônoma, viável e com futuro em relação à ordem capitalista e estabelecer novos direitos e uma nova orientação para a vida política, econômica e cultural no planeta. Essa incidência da Revolução Russa sobre o conjunto da humanidade, voltando ao início da nossa conversa, é o que levou Eric Hobsbawm a considerar que o século XX havia começado em 1917. Da mesma maneira que o levou a concluir que quando aquela experiência fechou Caiu a cortina sobre aquela experiência em 1991, o século havia se encerrado. O século XX ficaria conhecido para muitos e sérios historiadores como o século do socialismo. É isso aí.